E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho. E dessa vez galera, eu estou de volta aqui no League of Angels para trazer para vocês um pouco do meu gameplay até hoje Até onde eu já cheguei Vocês viram aí cara, há poucos dias atrás vocês viram Eu falei do sorteio valendo 2.300 reais Não é sorteio, é concurso Valendo 2.300 reais. Se você não sabe do que eu tô falando Vai rolar um concurso aqui no, no League of Angels Valendo 2.300 reais Se você quer ganhar aí até mil reais Você clica aqui nesse card aqui do Youtube ó aqui onde tá meu dedo, para você assistir o vídeo e dar uma conferida, quem sabe você se interessa pelo jogo e acaba faturando mil reais aí, vão ser distribuídos dois mil trezentos reais em prêmios além de outras coisas, e eu quero mostrar pra vocês hoje o meu desempenho, como eu tô em poucos dias, eu já atingi o nível 42, galera e eu queria mostrar pra vocês aqui o quanto o jogo te oferece de coisas, cara, e você sempre tem tantas coisas para fazer que você fica até perdido, velho olha só, eu tô aqui upando, velho e acabei pegando vários heróis novos E consegui upar vários deles E eu tô atualmente com essa configuração aqui Que eu tô gostando bastante Eu tenho aqui dois magos no meu grupo Dois guerreiros e uma arqueira Que é essa branquinha aqui de baixo E cara, tá funcionando muito bem Eu comprei um pouquinho de diamantes Pra ver como que era o sistema de VIP deles E o sistema de VIP deles Acaba que te dá um, um pouco de recompensas diárias e tal Mas se liga o tanto que eu tô jogando Tipo assim, na tranquilidade com essa, com essa configuração aqui de nível 42, eu tô, a, a grande dificuldade que eu tô achando aqui no jogo não é nem o dinheiro em si e sim passar de nível, é difícil passar de nível aqui cara, então eu tô sentindo um pouco de dificuldade nesse sentido, pra você acessar algumas fases você tem que passar de nível e depois eu vou dar uma dica pra vocês de algumas opções que o jogo te traz e talvez você ainda não tenha notado caso você tenha começado a jogar há pouco tempo, então eu vou dar umas dicas pra vocês de como melhorar os seus heróis aqui no League of Angels, então vamos lá eu mostrei aqui pra vocês como tá, como estão os meus heróis, o que, que eu tô usando de bom. Tô com todos os meus heróis atualmente aqui no nível 3, agora apareceu o mercador aqui que aparece todos os dias, mas vou pular essa parte aqui e vamos direto para a parte onde a gente melhora os nossos heróis, tá? Você vai clicar aqui na opção Herói, no canto inferior direito do seu vídeo, olha, você vai abrir todos os seus heróis aqui. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa, quando você tem um equipamento, você já tem esse equipamento que você pode usar no seu herói, aquele botão herói ali embaixo vai ficar com uma bolinha vermelha, você vai clicar aqui e você vai encontrar o herói que está com a bolinha vermelha. Se você clica nele, você já vai direto abrir a opção aqui e você vai ver esse mais aqui, no zinho, aonde estão tá esses equipamentos. Você pode notar que esse mais aqui está amarelo, quer dizer que eu tenho um item para equipar, mas eu, meu herói ainda não está no nível suficiente para eu equipar aquele item. Então eu preciso upar o meu herói primeiro para depois equipar aquele item, quer dizer que eu tenho esse item aqui ó, a joia azulada, mas ele só pode ser usado no nível 29 e a minha sereia tá no nível 26, entendeu? Então outra coisa que vocês vão poder notar, como que eu vou conseguir esses itens? Às vezes os itens vão ficando difíceis mais para frente, você clica aqui ó, eu preciso da túnica azul, para obter a túnica azul eu preciso dessa sequência de itens aqui, eu preciso de todos esses itens, repare que esse arco aqui ó, eu não tenho o arco da fênix, porque eu ainda não produzi ele, para produzir o arco da fênix eu preciso de 5 é, pedaços de arco da fênix basicamente então o que, que eu posso fazer, se eu não tivesse vocês podem ver que eu tenho 6 de 5 então eu posso vir clicar em compor e aí eu acabo ficando com a minha configuração completa para produzir a túnica azul, depois você clica em compor e você vai direto produzir esse Item e você vai clicar depois em equipar. É que eu não posso equipar ainda, exatamente pelo mesmo motivo que eu tinha falado da sereia, porque esse item é item de nível 43 e o meu é, Nacker tá no nível 42. Então, deixa eu falar aqui uma coisa com vocês. Agora, se você não tem os itens, você pode clicar aqui. Ó, eu preciso de 5 vestes de feiticeiro. eu Não sei como conseguir. Então, eu tenho que você abre aquela mesma opção. Você clica nas vestes de feiticeiro aqui, a parte que tem amarelinho quer dizer que é os pedaços da armadura, digamos assim, e você vai abrir isso daqui. O que, que é isso daqui? Isso daqui são as fases que você tem para conseguir esses itens, então você pode vir aqui ó em chance perdida, essa fase ela dropa esse item que é a túnica de mago, então você pode vir aqui e conseguir esse item jogando essa fase. Esse blitz aqui você desbloqueia quando você tem 3 coroas naquela fase, 3 coroas, olha aqui o Clash Royale, quando você dá 3 estrelas nessa fase, o que, que, que é 3 estrelas? Você conseguir destruir todos os seus oponentes sem perder nenhum. Nenhum dos seus heróis. Você conseguir três estrelas nessa fase, você vem em Blitz e você não precisa ficar jogando essa fase, você vem aqui e só a, gasta um pouco de energia para tentar conseguir os itens e você vai fazendo isso até você conseguir o item que você precisa. Olha só, conseguir uma túnica de mago e aí, à medida que você vai fazendo isso, você vai conseguindo os seus itens. Essa é uma maneira muito boa que o jogo te proporciona para você evoluir seus heróis e eu demorei para entender que isso de fato. Era uma opção que o jogo te oferecia. Eu demorei bastante para entender que essa opção existia. Então é isso. Eu queria mostrar para vocês essa opção. Se você ainda está perdido. Você não sabe como conseguir os seus equipamentos para melhorar os seus heróis. Essa é uma boa dica para você. A mesma coisa acontece por exemplo com o seu anjo. Você fala assim, ah, eu quero melhorar o meu anjo. E o que, que eu preciso para melhorar o meu anjo? Eu preciso dessas pedras rosinhas aqui. Mesma coisa para melhorar os seus heróis. Então você clica em mais, você vai ver aonde você consegue essas pedras. Aqui no caso, no teste angelical. Você clica e vai direto pra lá. Aqui no caso é a loja do teste angelical, tá? E aqui você vem, você pode atualizar a loja de tempos em tempos e comprar as pedras. Você compra elas com moedas que você ganha no teste angelical. E olha lá, eu tenho 7 moedas, eu preciso de 80 para melhorar a minha lunar que é o meu anjo atualmente. O mesma coisa você pode fazer para os seus heróis, você pode vir aqui clicar no seu herói, clicar no mais aqui do Nacar e vai te mostrar as fases que você pode é, atacar para obter essas pedras rosas do Knacker. Eu preciso de 120, você pode fazer nas Blitz, caso você já tenha três, é, três estrelas na fase, para você obter as pedras do Nacar. e da, do herói que você quiser aí, basicamente. Então é isso. Basicamente foram dicas para você evoluir rapidamente aqui no League of Angels. Se você quer participar do concurso valendo R$2.300, não se esqueça de clicar aqui nos cards do YouTube. Vou deixar também na descrição o link para você baixar o jogo, para você conhecer o jogo. Dá uma chance para o jogo. O jogo está trazendo aí muita novidade para o Brasil, está investindo no público brasileiro. E eu acho que você poderia dar uma oportunidade para o jogo aqui. É... Eu não pretendo trazer por muito tempo vídeos de League of Angels para o canal, mas... Mas até então eu estou gostando bastante do jogo e vou começar a trazer alguns videozinhos instrutivos do League of Angels. Pelo menos até a gente terminar o nosso concurso valendo 2300 reais Para participar do concurso, clica no vídeo, assiste o vídeo para baixar o jogo. O link vai estar tá na descrição desse vídeo aqui. Eu vou deixar o link também do vídeo aqui na descrição para vocês assistirem, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham curtido. Se eu te ajudei de alguma maneira, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. Se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, não só de League of Angels, mas de Clash de Clash of Clans. E é isso, vou ficando por aqui. Falo um grande abraço do gordinho e até a próxima! Porque...